Fica com essa imagem? Você tem um queixo mais para trás que o normal ou aparenta ter pouco queixo ou queixo curto? Estamos falando de uma mal-oclusão chamada de classe 2, que representa uma desarmonia de crescimento entre a maxila e a mandíbula e é caracterizada por um excesso de crescimento da maxila ou falta de crescimento da mandíbula ou ambos. O indivíduo com este tipo de deformidade dentro facial, caracterizada pela falta de queixo, quase sempre deixa o nariz em maior evidência e, normalmente, não conseguem fechar a boca naturalmente. Qualquer alteração nesse mecanismo pode trazer danos aos dentes, gengivas, ossos, músculos, ligamentos, articulações e também distúrbios do sono, como apneia do sono e também problemas respiratórios. O tratamento deve ser iniciado o quanto antes, pois como as crianças estão na fase de crescimento, o seu uso ainda está maleável para reabilitarmos, podemos lançar mão de alguns dispositivos ortopédicos que estimulem o crescimento mandibular ou retardem o crescimento maxilar, de acordo com a patologia dessa criança. Nos casos mais severos em pacientes adultos, onde a discrepância óssea é muito acentuada, a cirurgia ortognática é indicada. Se você sofre com estes sintomas, agende a sua consulta e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. E até o próximo vídeo! Thank <laughs>